Laroie dona dama da noite Ela é feiticeira, ela é poderosa, ela tem axé, é donada em cruza arranhada da noite do cabaré Seu sorriso é belo, seu corpo é lindo, o perfume é flor Seu cabelo é negro, o olhar seteira, ela traz o amor